Eu vou trilhar o caminho que acredito, até o final! Este é o meu jeito ninja! Ha! Este é o poder do Modo Senin! Vou usar este poder para trazer a paz! Hum. Eu sou Naruto Uzumaki, um ninja da Aldeia da Folha! Eu vou aguentar a dor e o sofrimento sozinho! Onde será que ele tá, bicho? Não faço nem ideia. Hum. Onde será que ele tá, velho? Onde será que... O miserável é um chênio! Fique em pé. fica em pé e coloca a mão pra trás. Fica em pé e coloca a mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Aí, de costas, de costas. Isso, de boa. De boa. De boa. Tá de boa, tá de boa, tranquilo Tranquilo, tranquilo Viu como tranquilo, meu treinamento deu tá certo? Tranquilo. Você acha que o cara que perde aqui pode um dia se tornar um Hokage? Eu vou ficar muito, mas muito forte Eu acredito em mim mesmo